Então é né, galera, estamos aqui para mais um vídeo Nesse a gente tá voando porque Lançou um ponto 17 hoje Lançou um ponto 17, esse aqui é um vídeo pra mostrar pra vocês Vamos rápido, começando aqui ó Vira aí no trailer, as coisas que acontecendo é a cabra Mas eu não, eu tinha pego ela Só que ela pulou, ela pulou muito alto Olha aqui eu cerquei ela com uns quatro blocos de altura e ela ainda pulou. Ela, tipo, voa mesmo. Depois a gente observa se ela dá um pulão. Fica atento nela. Tá, mas aí... Começando aqui, os blocos de ardósia, né? Aqui todos os blocos. As cercas. As lajes. E as escadas. Bloco de calcita e esse... Esse... Tufo, o que, que eu não entendi até agora, o que que ele é? Não entendi muito bem, eu não precisei muito, eu só Peguei os blocos novos e coloquei aqui, assim é uma coisa Aqui o novo minério, que é o que Vocês mais estão ligados, mas eu deixei Aqui ele oxidou, né, daí você tem que pegar o um machado E fazer assim para ele voltar Um estágio, assim que ele funciona Aqui as novas texturas dos minérios, né O carvão e também Sua versão de pedra de ardósia né, carvão, carvão, ardósio, ferro, ferro, ouro, redstone, esmeralda, lapis lazuli, diamante e cobre, e isso quando eu vi eu achei que tipo eu ia fazer uma textura com as, os bagulho antigo, mas decidi que eu não ia fazer não, que até gostei, tá seguindo aqui um bloco aqui bem interessante, eu te mostrar pra vocês, que é o para-raios tá vendo? olha, ele dá uma carga de redstone que vai até aqui e dá 16 blocos de carga de redstone, como vocês podem ver Battle bem alto aí Aqui as velas, que, que as velas você pode pegar assim acendendo acender né? então, Você clica nelas assim ó, com o isqueiro, elas acendem Olha só, eu não tenho que ver no escuro quanto tanto que ela dá, né Vamos aqui para os Axolotes, que é um bicho muito legal, né Que é minha aqui todos para eles não sumirem eles... É tipo um lobo no mar, tá ligado? É tipo um lobo no mais pergunta, cadê a Lulu? Eu, eu tinha pegado a Lulu aqui. Só que... Então... Eles correm atrás da Lulu e matam. As lulas aqui. Olha só. Elas dropam essa bolsa de tinta brilhante. Eu já vou emendar aqui. Que, que dá pra fazer esse, essa moldura aqui brilhante. Que eu já vou mostrar aqui, ó. Para emendar. A só foi adicionado. Os minérios brutos. Para o ferro. Ouro e cobre. Aqui é a barra de cobre. E aqui é a luneta. É um item interessante. Olha só. Tá Aprender que não tem optifine aqui. Eu consigo dar zoom com ela. Ah. Eu coloquei aqui. Fortuna 3. Será assim. Já que vem minério bruto. É. Fortuna não funciona. Essa neve. Neve fofa. Olha só. Eu coloquei aqui. Vida baixa. Só para mostrar. Que ela mata. E mostrar. Qual é o dano que ela dá. Ó, você vem aqui, você começa a ficar com frio. Aí você vai levar, começar a levar a dano, tipo de afogamento. Eu já adiantei, deixei com, com o meu coração. Ali, congelou até a morte. Vocês verem aí que o... Tipo de dano que dá é congelamento. É... Aqui, ó, as ametistas. Presta atenção no som. Ela faz uns barulhos às vezes. Ah, esse bloco aqui eu coloquei só a diferenciar, mas é nele que nasce. É nessa drusa de ametista que nasce essa ametista entendeu? Aí ela vai crescendo, pa Eu, tipo, por exemplo, essa aqui, desse lado aqui eu não coloquei, ela nasceu. Agora vamos pra parte aqui. Essa nova árvore, a árvore de azaleia. Ela vai nascer no mundo e, tipo, você vai cavar e vai aparecer uma, vai, tipo, tem uma caverna lá embaixo com umas, umas florzinhas. E aqui tá a sapling dela. É a única sapling que ela tem, que ela como um bloco, entendeu? Você consegue pisar em cima. É a primeira sapling aí. Assim, até agora, aqui o bloco de musgo é e o tapete não o layer. Tapete de musgo mesmo. Aqui é esse, essa plataforma. Esse nome. Você fica aqui muito tempo, ela cai é bem interessante. Aqui tem várias coisas. Tem essa flor aqui, ela é, tipo só uns purpurina. Tem as coisas aqui que ela cresce tipo, aleatoriamente para qualquer lado. Quando você coloca o mil, e esse aqui que é da, da frutinha aqui que vai nascer dentro das cavernas que é para você se comer, mas não tô com fome. E por último aqui uma coisa que vai, vai ser muito da hora pra decorar as farms esse vidro aqui, que é o vidro fosco Aqui ó, fica zero iluminação aqui dentro Então galera, esse aqui é basicamente o que mudou na atualização Basicamente isso que mudou na atualização de agora, né? É... Vai ser adicionado mais coisas. Mas é que, tipo, a Mojang não consigo treinar tempo dela, tipo, dividindo em duas partes. A parte 1, que é o excesso aqui. E a parte 2 vai adicionar em Caverna. Que é as coisas realmente mais interessantes, coisas que a gente mais quer ver. Então é isso, eu vou trazer trazendo outro vídeo quando vier a parte 2. Eu tô pensando em organizar uma série, mas não é uma série comum, vocês vão entender quando ela for. Se der certo, vocês vão estar sabendo. Mas desejo boa sorte. Então é isso. Deixa o like, inscrição. Tchau.